Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Project Week Experience. Meu nome é Sara Barbosa e eu vou começar essa sessão um pouquinho diferente de todo o tema que vocês estão vendo durante a semana do Project Week, but, mas eu acho que vai, vai ser bem interessante, porque eu vou falar um pouquinho de como gerenciar né, o rollout ou o lançamento de novos aplicativos dentro da sua organização, mas você vai utilizar o Microsoft Teams para isso. E nessa sessão, uh, eu espero que vocês possam é, gostar bastante, porque eu vou utilizar o Microsoft Teams para gerenciar todo esse, é, toda essa implantação de novos aplicativos, que no caso, nós vamos implantar o Microsoft Teams em uma organização que ainda não está utilizando, mas vamos usar o Microsoft Teams para fazer essa, toda essa implantação. Então, eu espero que vocês é, possam gostar, Falando um pouquinho uh, sobre mim, meu nome é Sara Barbosa, eu estava presente no Project Week do ano passado, e agora, mais uma vez, uh, tenho a honra de participar da versão uh, da edição 2018. Obrigada, pessoal. Uh, por ter me convidado e dado essa oportunidade. E é engraçado, porque se você comparar o meu perfil do ano passado, é, eu estava como estudante caixeira viajante. É, e eu estava olhando o PowerPoint que eu fiz da minha apresentação, e agora eu posso falar que eu estou empregada, Estou trabalhando na área ainda, aqui em Berlim, que eu moro em Berlim há um ano e vai fazer um ano e oito meses. E é muito engraçado né? você conferir o antes e o depois é, e você também acompanhar o sucesso de um evento como esse, que foi um sucesso ano passado e por isso a gente está repetindo essa, essa edição no ano de 2018. Eu vou deixar meus contatos, se vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Tem meu LinkedIn, tem meu blog, tem Twitter uh, e a minha fanpage no Facebook. E uma outra coisa, eu sou MVP de Office 365, que agora não é Office 365 o nome da categoria, é Office Apps and Service, mas eu não consigo ainda mudar uh, e parar de falar que, é, que eu sou MVP de Office 365, mas eu completei agora em junho, é, ou julho, me esqueci, uh, completei sete anos de MVP, é um... Estou aí contribuindo há bastante tempo, acho que vocês já, já viram algumas coisas, e, e é isso. Vamos lá, vamos conferir um pouquinho de como é que vai ser a sessão. Eu separei aqui três, três pontos, né? três pontos-chaves, ou endereçando aqui a nossa agenda desta apresentação em três é, etapas. Primeiro, teremos um, eu vou tentar uh, demonstrar um caso real, de uma empresa, uma empresa que vocês nunca ouviram falar, é a primeira vez, inédito, que é a Contoso, limitada. <risos> é, eu sei que isso acaba sendo uma, uma piada interna né, no mundo Microsoft, porque a Microsoft usava o nome Contoso para a maioria das apresentações quando eles... É, executavam alguma demonstração em um ambiente de teste e tudo mais. Hoje mudou muito, né? Se vocês assistirem às apresentações do Ignite, vocês vão é, poder verificar que eles já usam a própria, o próprio ambiente interno da Microsoft, o próprio dia-a-dia -dia dos funcionários, e eles mostram ali ah, ao vivo a cores, né? Com certeza, porque a evolução dos aplicativos, a evolução das ferramentas é, está proporcionando isso, mostrar mais o dia-a-dia -dia de um usuário, de um funcionário é, Microsoft. E aí eu vou colocar os desafios de uma empresa que pode é, ser comparada a uma empresa como uma empresa que você trabalha, uma empresa que eu trabalho e que acaba que nós temos o, os desafios. Os nossos desafios é, cotidianos de uma empresa que está utilizando soluções Microsoft ou soluções de, de terceiros. É, e a gente precisa fazer a implantação de novas soluções, tem, temos que é, engajar os usuários a utilizar o que nós temos dentro da, da empresa, e às vezes é muito difícil é, conseguir realizar isso. Então, eu vou colocar esse cenário, que vocês podem se identificar ou não, né? É um cenário que acaba aqui é um pouco da minha experiência com a implantação de novos aplicativos da plataforma uh, Microsoft 365 e do Office 365 em si, ao longo desse tempo que eu estou trabalhando com, com a solução. Vou colocar uns pontos chaves, né? Key points e depois eu vou mostrar para vocês assim a interface de como que nós podemos utilizar o Microsoft. Teams, para gerenciar uma implantação de um novo aplicativo, que no caso da minha apresentação vai ser o próprio Teams, né? Então, eu espero que vocês possam é, curtir. Falando um pouquinho do cenário, pessoal, é, qual é o cenário da Contoso aqui? Qual é o desafio da Contoso, né? Nós temos, então, a Contoso, é, uma empresa que tem mais de 30 mil funcionários, como vocês podem ver, o desafio ele fica cada vez maior, porque, além de ser uma empresa com essa quantidade de funcionários, está espalhada, os escritórios estão espalhados, em mais diferentes é, países. Né? Então, tem mais de 10 países diferentes, ou seja, você tem aquela questão assim, do desafio de trabalhar remoto com as pessoas, de engajar as pessoas de uma forma remota, não dá para fazer um treinamento com todo mundo presencial, é quase impossível. É, você tem a questão do desafio no idioma, você precisa também é, def definir qual idioma que você vai se comunicar com todas as pessoas. Logicamente que é importante fazer treinamentos é, na língua local de cada uma das filiais, porque você acaba tendo que entrar em contato com usuários finais e pode ser que a língua que você escolha para fazer a comunicação, ela não seja uma língua conhecida ou dominada pelos usuários finais, então... Tem esse desafio também, mas acaba que a gente, para uh, preparar né, e gerenciar esse, esse, essa implantação, a gente pode definir uma língua padrão de comunicação é, para facilitar uh, aquela questão do compartilhamento da informação de uma forma unificada. E aí, uh, a gente pode trabalhar com filiais e a gente pode trabalhar com os departamentos, de TI locais de cada filial, e acabar que eles sejam os responsáveis por compartilhar ou por traduzir o material para a língua nativa. Né? O legal aqui de falar desse, desse cenário é que a Contoso é uma empresa que já veio, é, já fez uma migração para o Office 365, anteriormente utilizava lots Notes. Então, teve todo o desafio de uma migração, e após dois anos, quase três anos utilizando as soluções do Office 365, ela continua com desafios de implantar novos aplicativos. Eu acho que isso aí é natural para todas, uh, todas as empresas, organizações que estão utilizando o Office 365, porque não é um produto só, não é um aplicativo só. Você tem e-mail, você tem SharePoint, tem Skype for Business, tem OnDrive for Business, tem uma porção de soluções que estão sendo lançadas é, praticamente todo semestre, para que possa incorporar e adicionar valor ao, ao pacote Office 365. E acaba que quem está utilizando uma solução que é um software como serviço, não vai ter muito, como eu diria, não vai ter um tempo de espera para ter novas atualizações, para ter novas, novas versões e para ter mudanças e melhorias na, na solução em si. Então, acho que é natural né, a gente ter esse tipo de desafio, se nós estamos buscando utilizar algo que trará benefícios e trará novidades com um ciclo de vida é, reduzido. E aqui nessa, nessa empresa nós temos um desafio que eu acho que ele é conhecido por todo mundo, Acho que todas as organizações, se nós formos é, pensar ou analisar, a questão do budget, né? Não ter, não ter grana para investir em novos projetos, não ter grana para investir em, é, em contratação de consultoria ou contratação de profissionais que possam é, ajudar na implantação e na aderência de novas soluções. Isso aqui, eu acho que acaba sendo um, uma coisa natural, de todas as empresas. Você, principalmente, nesse caso, nesse exemplo que eu vou, eu vou trabalhar com vocês. A gente fez uma... fizemos uma implantação, uma migração de uma solução que era totalmente diferente da solução Microsoft para o Office 365 e agora precisamos trabalhar com a adoção, né? Com a aderência da solução e colocando novos aplicativos. Então... Se a gente for, for pensar, imagina uma empresa investir toda vez que uh, o departamento de TI, o departamento de inovação, tem uma ideia de implantar um novo aplicativo da suite do 365, ele vai ter que reservar um valor né, financeiro é, no planejamento anual só para fazer esses tipos de projetos, se tiver que contratar terceiros e contratar consultorias externas. Nesse caso aqui, é, eu vou mostrar como é possível você internamente, se você é um cliente, você não é uma consultoria, e você está utilizando a plataforma do 365 e você quer utilizar os novos aplicativos, como que você pode organizar isso internamente, tá? Uma ideia, é, uma sugestão é, de uma experiência, é, da minha experiência, e essa sugestão você pode acatar ou não, ou não servir para o seu cenário, né? Aqui nós estamos trabalhando com um cenário, com certeza um cenário fictício, mas que eu coletei cenários reais de clientes para tentar uh, colocar uma realidade mais próxima do que nós poderíamos ter como desafio. Qual é o desafio que nós temos, então, uh, na empresa Contoso? Implantar o Microsoft Teams para toda a empresa, ou seja, é implantar um novo aplicativo para uma empresa que tem mais de 30 mil funcionários, que está espalhada geograficamente em diferentes países, que tem uh, o idioma uh, como desafio também, porque não é um idioma padrão para todos. A gente tem aí, ó, eu coloquei como exemplo quatro idiomas: português, inglês, uh, alemão e espanhol. Então, nós temos quatro, quatro uh, idiomas para que nós podemos fazer a implantação, então nós vamos precisar conversar com diferentes culturas, com diferentes pessoas e ter a aderência de uma só solução. Então, é um desafio muito, muito bacana. Bom, esse é o perfil desse nosso cenário do dia de hoje. E aí vem aquela pergunta, é, diante desse, desse cenário, como fazer a implantação do Microsoft Teams com uh, esse cenário que eu apresentei, com os recursos limitados e com toda a interação remota, pessoal. Se vocês tivessem que responder isso, como vocês responderiam de uma forma resumida, né? Porque eu acho que vai, vai depender, com certeza, de cada, cada tipo de empresa, é, cada modo de trabalho da TI também. Eu coloquei alguns pontinhos aqui para tentar responder é, essa, essa pergunta antes de iniciar é, algumas demonstrações de como o Microsoft Teams pode ajudar vocês a controlar toda a comunicação, controlar toda a evolução de uma implantação como essa, que, como eu falei, não existe é, um valor financeiro, ou seja, se você não existe um, um budget de, determinado para esta implantação, você também não poderia criar um projeto dentro da sua empresa. o que eu quero dizer com isso, se você não poderia criar é, um projeto normal, um projeto formal, como nós é, pensaríamos de utilizar, por exemplo, hoje ter gerentes de projetos para fazer toda uh, o alinhamento de cronograma, fazer o planejamento de implantação, é, definir todos os riscos, as pessoas envolvidas, gerenciar todos os recursos desse projeto. Aqui, pessoal, é a gente fazer uma implantação de um aplicativo que já faz parte da nossa suite, mas que não estamos utilizando, e é, como nós podemos fazer isso sem, como eu diria, sem criar essa, esse tradicional projeto, porque até mesmo nós não temos tudo que um projeto tem como requisito. Então, pontos-chave, tá, que eu acho, pode ser que a gente vá encontrar mais é, observações ao longo aí da apresentação, mas esses pontos aqui eu acho que pode, pode ajudar vocês a, a, a, pelo menos, conseguir a aprovação de que realmente você tem pessoas suficientes dentro do seu time, pessoas engajadas para fazer com que isso é, funcione, para fazer funcionar toda é, essa ideia de implantar novos aplicativos. E você pode fazer essa ideia ah, como se fosse um, um projeto ou uma, uma tarefa recorrente de roadmap de soluções dentro da sua corporação. Né? A gente tem várias mudanças eh, no modelo de trabalho, hoje, internamente. Tem várias pessoas com cargos diferentes. Eh, primeiramente porque você não tem que implantar tecnicamente como nós tínhamos que implantar tecnicamente no passado. Servidores. A área para armazenamento, é, solicitar hardware, ter é, implantação de software, instalação e tudo mais. Hoje é um pouco mais assim, é muito mais ligado com o usuário, né? fazer ele usar algo que já está disponível. Então, existe uma abordagem diferente, uma abordagem de adoção, uma abordagem, uma abordagem de engajamento com o usuário. Então, é... Eu acho que é importante definir esses, esses pontos aqui. Se você tiver um sucesso nessa implantação, você pode fazer com que o roadmap de novos aplicativos ele seja recorrente, de três em três meses, de seis em seis meses, dependendo aí da velocidade que a sua empresa trabalha. O primeiro ponto aqui é definir esse dono do projeto, tá? É dono dessa ideia. É aquele cara que ele vai ser o, o responsável pela inovação. Ele vai ser o responsável pela implantação e pelo roadmap de novos aplicativos dentro da suíte Microsoft, dentro da suíte do Microsoft 365, do Office 365. E essa pessoa ela precisa ficar engajada uh, não só com, os, com um, os usuários de negócio, essa pessoa ela precisa ficar engajada com a TI em si, com os departamentos de TI local. Né? Ela precisa ser uma pessoa que tem um engajamento de... Oferecer a solução, mostrar como que se, que se utiliza e conectar as pessoas para que isso possa dar certo. Né? Então, porque, por isso que eu estou usando o Microsoft Teams, porque você pode colocar pessoas de diferentes é, departamentos, diferentes é, é, descrições de trabalho, e você pode colocar elas para trabalhar, trabalhar todas juntas em, em prol de um único objetivo. Uma outra coisa que é importante é definir o idioma é um padrão para toda a comunicação. E você manter essa, a, esse padrão de comunicação dentro do, da sua comunicação a, formal, seja por e-mail, é, seja no chat, seja é, nos canais que você vai, vai criar dentro do Microsoft Teams. Você precisa manter esse padrão. Que por mais que o Microsoft Teams o, a gente tenha a opção de traduzir, é, a primeira impressão é. Que eu vou participar de uma, um projeto, de um piloto, mas que eu não vou ter problema com comunicação. Então, quando você está definindo o dono do projeto, o dono do projeto também tem que pensar que ele precisa falar um idioma que será o padrão definido. Vamos supor, nós temos quatro idiomas aqui, português, inglês, alemão e, e o espanhol. A gente precisa definir inglês como, como padrão para todo mundo. Então, essa pessoa que será o dono da ideia, o dono do projeto, ela precisa ser responsável por falar no idioma padrão definido, que será o inglês, que eu acho que é o mais natural de se, de se conduzir uma padronização, né? Porque o mundo é a segunda língua é, ou a primeira língua para muitos países. Definir usuários para fase de piloto. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Vocês não sabem o quanto é importante vocês engajarem usuários de negócio, usuários da, das áreas de negócio, para fazer parte do piloto. E, e quando eu falo dessa parte do piloto, não é depois que você já testou com a TI, não. É você colocar as pessoas da área de negócio para testar junto com o pessoal da TI. Vocês colocarem eles todos dentro de um channel no Microsoft Teams. E você vai ver dúvidas de pessoas que são usuários, não tem... Uh, o que eu quero dizer com usuários, não tem tanto conhecimento uh, em tecnologia como um, um profissional de Exchange, um especialista de Office 365, um especialista de SharePoint e tudo mais, mas que ele vai trazer algumas dúvidas que são, às vezes, mais pertinentes do que o pessoal da TI, que às vezes está preocupado, ah, qual é a porta que a gente vai liberar? Uh, como é que a gente vai fazer o deploy uh, do Microsoft Desktop, do Microsoft Teams Desktop, para todo mundo de uma forma remota? Como que a gente vai proibir chamadas de vídeos? Então, assim, as preocupações são diferentes, só que para para que a gente possa ter um sucesso em uma implantação, o usuário de negócio, ele é peça-chave. É... E aqui você precisa definir os usuários de diferentes localidades e de diferentes departamentos. Então, convide é, usuários do RH, usuários do marketing, usuários da TI, usuários de diferentes departamentos na sua organização, para que você possa mostrar o valor da solução na sua, nesta fase de piloto, tá? E é, quando a gente fala na fase de piloto, coloca o Microsoft Teams na máquina deles, é, habilita o licenciamento necessário e convida eles para começar a usar. Não é aquele negócio assim, ah, faz o treinamento, mostra com demonstração, ah, depois manda um, uma cartilha é, de como fazer e tudo mais. Não, fase de piloto é, comece, vocês começaram a usar o Microsoft Teams amanhã, e o aplicativo vai estar disponível na máquina de vocês para que vocês possam utilizar e para que a gente possa aprender em, em conjunto como utilizar. É bem disruptiva essa ideia, né? Mas funciona, viu? Funciona, acreditem. Uma outra coisa importante é definir pessoas uh, do departamento de TI também, ou do suporte, para que faça parte desse piloto e que eles possam suportar com agilidade as dúvidas dos usuários. Tá? Muitas vezes a gente vai ter dúvidas. Ah, como eu faço para responder uma conversa é, do Microsoft Teams? Como é que eu faço para integrar uh, o SharePoint e a minha biblioteca de SharePoint aqui no meu channel do Microsoft Teams? Essas pessoas que farão parte desse, desse piloto, que são da TI, elas precisam também ter uma consciência de engajamento, de responder com agilidade as dúvidas, para que você possa mostrar que o projeto tem todo o suporte necessário para fazer, é, para acontecer. Des definir cronogramas que são claros, que são simples e eficazes e tam também que você possa envolver as pessoas que fazem parte do piloto para definir datas, horários, qual é o país ou a localidade que está pronta para receber o aplicativo para usar no celular, para receber o aplicativo para usar no desktop e assim por diante. Essa questão de definir algo bem simples, rápido, que aqui a gente vai usar o Planner, dentro do nosso channel do Microsoft Teams, para que as pessoas também possam acompanhar um, quando que vai ser o rollout? quando que vai ter a comunicação global, quando que é, todos os usuários receberão o aplicativo para usar, quando que a empresa vai estar pronta para começar a usar e conectar com outras pessoas, quando que eu vou poder compartilhar com pessoas que não faz parte do meu ambiente interno, externos, usuários externos, guests e tudo mais. Isso tudo é, fica mais fácil que você está envolvendo as pessoas de negócio, mais uma vez. E aí, mais simples do que isso, engaje as pessoas. Esse é, essa é uma forma de você conseguir também, mais uma vez, sucesso para, uma, para que uma implantação ela dê certo e tenha a aderência dos usuários. Engaje as pessoas, mostre que você quer o envolvimento delas, pergunte, faça pesquisas, é, questione se elas estão gostando, questione o que pode ser melhorado e assim por diante. E é lógico que uh, o último ponto aqui, ele é bem importante, até para que tudo possa começar, conseguir um sponsor, né conseguir alguém da área de negócio ou o seu próprio gerente que possa comprar esse projeto. E não comprar, não estou falando com investimento, mas que possa é, disponibilizar um o, o tempo de dedicação dos departamentos das pessoas de diferentes departamentos. Então, você conseguir sponsor para isso, você ter o um engajamento de gerentes, e os gerentes começarem a utilizar, é fantástico, o resultado é fantástico, acreditem. E aí, uh, como último, eu gostaria de convidar vocês a fazer todo esse processo utilizando o Microsoft Teams. Então, aqui para a nossa apresentação, nós vamos gerenciar um, uma nova implantação do Microsoft Teams no Microsoft Teams. Olha que, que bacana, né? É, e aí, vocês podem utilizar, as pessoas que farão parte desse piloto, podem utilizar o celular, podem utilizar o aplicativo online, caso ainda não esteja definido muito bem como fazer o deploy em diferentes localizações, pode usar a versão online, né? que a interface é muito parecida com as versões é, desktop. Vamos lá. Então eu vou fazer uma mostrar para vocês assim como organizar o Microsoft Teams e como convidar as pessoas para fazer parte desse é, desse rollout. E aí as principais ferramentas que nós vamos utilizar aqui, o Microsoft o Microsoft Teams seria o ponto de encontro, né, O ponto é, principal para que você possa ingressar nessa nessa brincadeira nesse projeto. Então assim toda vez que você for acessar a sua máquina, nada de procurar a comunicação no seu e-mail, vai no Microsoft Teams. Nós vamos conectar o Planner dentro do nosso, nosso channel, porque eu vou colocar algumas tarefas que serão executadas ao longo né, do processo de implantação, e elas ficarão disponíveis para todas as pessoas que fazem parte desse channel no Microsoft Teams. E o SharePoint, né? não podemos deixar o SharePoint de lado, SharePoint nós poderemos usar ele como um site que terá as novidades, terá as documentações do projeto, terá as gravações é, das apresentações que serão feitas e dos treinamentos que serão feitos ao longo da fase de piloto, dos casos de uso e tudo mais. Nós vamos armazenar tudo isso no SharePoint e nós vamos conectar essas bibliotecas do SharePoint e esse site do SharePoint dentro do nosso channel também, porque é uma coisa que já é configurada de forma nativa quando você cria um channel no Microsoft Teams. Então, esses serão os principais aplicativos, mas é, eu vou mostrar mais algumas coisas no decorrer aí da nossa demonstração. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos de preparação, mas algumas coisas simples que vocês precisam verificar para ter uma implantação de sucesso é, primeiro, licenciamento, eu acho que é uma coisa natural, você valida se você já possui o licenciamento que está cobrindo a licença do Microsoft Teams. Por exemplo, E1, é, E3, e, são licenças que você pode habilitar o aplicativo do Microsoft Teams para os usuários que já possuem licenciamento. Porque se você tiver que adquirir o licenciamento para que possa fazer essa implantação, você vai ter uma certa dificuldade aí com aprovações financeiras. E como nós já colocamos no nosso cenário, nós não temos budget para aquisições externas, tá? Então, é muito importante verificar se você tem o licenciamento necessário. Nesse caso, uh, eu tenho uh, o E1 e tem o E3. Eles possuem tanto os produtos que eu vou usar para demonstração, que é o SharePoint, uh, o Microsoft Teams, e o planner. Então, eu não preciso me preocupar muito com o que, que eu vou usar para fazer o engajamento dos usuários. Mas se eu tiver, por exemplo, só esse tipo de licenciamento, só de exchange, você vai ter que se preocupar com o licenciamento, porque você não vai poder fazer a implantação para toda a empresa. Mas aí é um ponto que você poder implantar só para, dependendo do... implantar para os usuários que estão utilizando e para os usuários que já possuem a licença incorporada e uh, inclusa dentro do pacote. É um outro, um outro ponto, você pode fazer faseado toda a implantação. Um, uma outra coisa que eu acho que é super importante é vocês validarem tecnicamente o que vocês irão implantar dentro da empresa, o que, que vocês vão deixar habilitado no Microsoft Teams para que os usuários possam ter acesso. E quando eu falo esse tipo de coisa é se você vai deixar integração de e-mail habilitada, se você vai deixar que eles possam... Uh, conectar com pessoas externas, vocês vão poder utilizar T-Bot, vocês vão poder utilizar uh, uma conexão com o Skype for Business, caso já estejam utilizando o Skype for Business. Como é que vai funcionar o, a interoperabilidade entre o Skype for Business e o Teams? Se você vai desabilitar o Skype for Business, se você vai rodar em paralelo ao mesmo tempo, quais são os domínios que você vai utilizar se você tiver integração com uh, e-mail? Algumas características de políticas, se vai estar tá habilitado vídeo, se vai estar tá desabilitado. Então, assim, é, pedir para o seu time de TI fazer alguns. Pré configurar alguns pré-requisitos é, técnicos e desabilitar algumas coisas que fogem da, a, das políticas padrões de privacidade, de, de integração dentro da sua corporação, vai ajudar você também a mensurar o que pode e o que não pode ser utilizado. Um grande exemplo disso é. Uh, os conectores, se você vai deixar habilitados os conectores, ou se você vai desabilitar e vai habilitando conector por conector é, ao longo da sua utilização dos serviços, por exemplo, aqui eu tenho os apps que eu posso utilizar e integrar de forma bem rápida com o meu Microsoft Teams, mas tem algumas coisas que, são, que estão consumindo serviços externos, e, ou que estão consumindo licenciamento externo, então por exemplo, TFS, uh, se você quiser usar Twitter, se você quiser conectar com alguma solução que seja de terceiro, que você não tem licenciamento interno, você pode desabilitar é, todos os, os conectores externos uh, dentro do Microsoft Teams e fazer, mais uma vez, qual é o plano de implantação para esses conectores internos. No meu caso, na minha demonstração, eu não tenho nenhuma restrição, mas eu super recomendo que você defina quais são os apps externos que vão fazer parte lá do, do marketplace, do catálogo de integração da solução do Teams. Isso vai refletir é, 100% na utilização dos seus usuários, na clareza da implantação que você está fazendo e no controle da TI sobre o aplicativo. Bom, depois que você já associou o licenciamento para as pessoas que farão parte desse piloto, eles poderão acessar o Microsoft Teams pela web, como eu já disse, terão essa interface, mais ou menos. Eu tenho aqui o aplicativo no navegador. Você pode é, fazer o, a implantação do desktop automático, né, por alguma solução que você gerencia os computadores da sua empresa. Mas, se você quiser, você também pode deixar que os usuários que fazem parte do piloto, eles possam optar por usar o aplicativo desktop, que é esse que eu tenho aqui na minha máquina já instalado. Então fica a critério uh, da sua comunicação, a critério do que você quer facilitar para os usuários que farão parte desse piloto. Eu vou clicar aqui nas equipes, né, nos canais que eu já tenho, e uma das coisas que eu quero uh, solicitar que vocês façam, criem dois grupos, dois, uh, duas equipes novas, duas, dois canais novos. Primeiro, as pessoas que vão suportar uh, as pessoas, os usuários da fase do piloto, e o segundo que é o, as pessoas que farão parte do piloto, tá? E aí, todo, todo que vai ter uma, um misto de usuários e pessoas da, de TI nesse grupo. Então, eu vou criar esses dois grupos aqui. O primeiro, é, vou colocar Microsoft Teams, suporte. Esse grupo, ele vai ser vai ser um grupo privado, né, que somente as pessoas que irão suportar a implantação do Microsoft Teams uh, conseguirão ingressar. E aqui você pode convidar quem fará parte, por exemplo, para essa fase, o Felipe será uma das pessoas que vai nos ajudar. E ele será um membro, tá? O proprietário é o dono da, desse projeto, é a pessoa que vai fazer todo uh, o engajamento às pessoas. O que eu quero colocar aqui? Geral é um grupo que é criado automaticamente pelo Microsoft Teams. E eu vou criar mais um, que seria... Feedback e dúvidas. Que aqui nós podemos gerenciar, faça esse grupo virar um favorito para todo mundo, ok? Porque aqui todas as pessoas podem postar... As dúvidas, mesmo elas sendo de TI, elas podem também postar as dúvidas e, e colaborar e fazer toda a interação. Uma outra coisa que eu quero postar aqui para vocês é... Uh, Microsoft Teams Roadmap. Nesse canal, eu vou colocar toda a documentação e a timeline que a gente precisa seguir com o um time mais, mais técnico e também vou conectar com o site uh, da Microsoft, vou colocar o link é, do Office, uh, Office 365 Roadmap e vou já taguear o, o Teams lá, porque qualquer coisa nova que tiver por vir, uh, o pessoal que faz parte aqui do suporte, eles já farão toda a, a integração, eles já vão conectar, eles já vão verificar o que está vindo de novo para preparar para as dúvidas dos usuários, tá? Vamos deixar isso aqui também como favorito o que é legal aqui, pessoal, é que eu acabei de criar três canais automaticamente eu acabei de criar três pastas diferentes no meu site SharePoint, que está linkado nesse canal é, do Microsoft Teams que foi criado se vocês clicarem aqui abrir no SharePoint, vocês poderão notar que o SharePoint é um site que está pronto para ser utilizado e conectado nesse, nesse é, canal de equipe, né? Desse, uh, nesse canal que nós, nós criamos agora. E automaticamente todo novo canal dentro dessa equipe, você tem uma, uma pasta nova na biblioteca do site de SharePoint que foi criado para vocês. Como eu posso ver aqui, ó, ele está configurando o diretório para a nossa utilização. O que mais que vocês têm aqui? como gerenciar quem são os membros, quem será proprietário, é, quem vai continuar sendo membro, configurações que vocês podem ver em uma sessão é, só de Microsoft Teams, mas o que, que pode ser feito ou não dentro desse, dessa equipe, né, dentro desse pessoal que está aqui uh, suportando todo o, o rollout do Microsoft Teams. Bom, enquanto eu estou esperando o SharePoint é, configurar o site, eu posso adicionar mais conectores, é, se for necessário, né? Então, como eu falei para vocês, tem conectores que é, já estão aqui automaticamente disponíveis, e você pode também optar em desabilitar a integração externa ou não, tá? Mais tarde a gente vai colocar o Planner, e vamos colocar que naturalmente já está incorporada a biblioteca de um site SharePoint. Mas vamos criar, vamos criar agora uh, o canal que as pessoas... Os usuários, o pessoal da TI, farão parte do piloto. Então, Microsoft Teams, piloto. Uma outra coisa interessante que poderá fazer parte da sua implantação, você pode de definir, como eu tenho uma organização que está distribuída geograficamente, você pode definir é, uma convenção de, name, é, de nomes, você pode definir que toda vez que a pessoa for criar um novo é, canal, né, uma nova equipe, que ele tem um padrão de nome, por exemplo, ah, eu faço parte da equipe de Berlim, então é da Alemanha. Quando eu for criar meu, meu canal, né, quando eu for criar uma nova equipe, vai aparecer ah, o prefixo da localidade que eu estou, vai aparecer o prefixo da, do departamento que eu trabalho, a ah, DWP, né, Digital Workplace, vai aparecer aqui para que eu possa evitar é, que todo mundo tenha um nome muito parecido, né? então você pode fazer toda essa organização também, é possível criar essa política de, de prefixo no nome das suas equipes, e esse nome vai acompanhar esse, esse, esse canal de equipe no, na URL do SharePoint, na, no, no link desse canal que vocês querem utilizar, assim, e no nome em si, se as pessoas tentarem mudar o nome, esse prefixo não pode ser alterado, a não ser que seja o administrador para mudar. Nesse caso, vou deixar aqui Microsoft Teams é, piloto. Também vai ser um canal que vai ter uma privacidade, porque não será toda a empresa que fará parte. tá? Então, vamos deixar privado. E aqui, vou colocar mais uma vez o Felipe, que é uma pessoa técnica, e... Não vou colocar todos os usuários, mas. E a, a, também a Cris. Mas você pode adicionar grupos de segurança e aí vai é, convidar um, um número maior de pessoas ao mesmo tempo. Uma outra uh, questão aqui para organizar esse, essa utilização do seu piloto. Vou criar dois canais diferentes. Primeiro, avisos. Então para que as pessoas possam saber das novidades e ter uh, um lugar para que elas possam verificar o que está por vir. Mais uma vez, feedback e dúvidas. Aqui, né? se tiver dúvida do, da utilização, vamos postar no canal de uh, feedback e dúvidas. É, todos vocês podem definir como favoritos, se vocês quiserem, ou vocês podem... Uh, Deixar que os usuários possam definir o que vai ser favorito e o que não vai, ok? Bom, como eu falei para vocês, é, todo canal que você cria aqui, ele vira uma pasta no site SharePoint. Só para que vocês possam ver, vou abrir aqui meu site SharePoint, que vai ter o um nome né, do, desse canal de equipe que a gente criou, que é o Teams. E todas as pessoas que foram adicionadas farão parte desse SharePoint. E se eu colocar aqui na pasta é, padrão de documentos, eu tenho as pastas que foram criadas, que são os canais, e aí eu já tenho as pastas aqui para organização. Porque qualquer documentação que seja compartilhada aqui, dependendo desse canal, ela vai ser armazenada na sua específica uh, pasta dentro do site SharePoint também, já fazendo uma organização para a gente. Okay? Então, quando eu clico aqui em arquivos, eu estou acessando... A pasta de feedback dúvidas, se eu clico em aviso, vou estar tá acessando a pasta de avisos que faz parte dentro do meu site é, SharePoint, beleza? Por que, que eu não criei mais canais aqui quando eu estou envolvendo o piloto, tá? Não coloquei esse, por exemplo, do roadmap. Porque isso daqui são como se fosse avisos e não são todos os roadmaps que eu vou compartilhar com os usuários. Mas se eu fizer isso, eu vou postar em avisos ou vou postar em geral. Tá? Porque assim, não é muito legal, quando você envolve usuários e é a primeira vez que eles estão utilizando, você começar a criar muitos canais, porque eles vão ficar é, com algumas dúvidas de qual eles deveriam postar dúvidas, de qual que ele deveria acompanhar o que, que vai acontecer nos próximos dias, ok? Então, vamos deixar só esses dois a mais do que o canal geral, que é criado automaticamente. O que nós vamos criar aqui em avisos, ou aqui em geral é a conectividade com o Planner, para que a gente possa fazer uma timeline de, de lançamento e, usuário, e todos os usuários possam acompanhar. Como vocês podem ver, eu já é, selecionei Planner, ele já vai configurar no serviço do Planner, já vai conectar no serviço do Planner e já vai pedir um nome e automaticamente será adicionada uma nova tab, né, uma nova navegação para o, o Planner. Então, Microsoft... Teams, rollout. E vamos postar também essa notificação lá nas nossas conversas, para que as pessoas possam acompanhar. E aqui, pessoal, vocês podem definir todas as tarefas que você quer é, organizar ao longo da sua implantação. Por exemplo, quero definir treinamentos... Definir em categorias fase piloto, fase implantação. implantação. Acho que está ok. E aí, você vai poder definir suas tarefas. Ah, na fase piloto, criar, Microsoft Teams, é, adicionar membros, comunicação. e assim por diante. Você pode definir ah, essa tarefa aqui, ela tem que fazer parte da fase de implantação, você pode fazer ah, mover tarefa de um lado para o outro, essa daqui é também vai fazer parte da treinamentos. Vocês podem fazer toda a divisão que vocês quiserem. E conforme vocês vão criando as tarefas, você terá um gráfico do status de como está acontecendo o seu projeto. Isso é legal para que os usuários possam acompanhar também. E aqui também, se tiver datas, ah, datas do tre dos treinamentos, a gente vai poder acompanhar todos os treinamentos que foram lançados, ou a data dos treinamentos que estão por vir. E tudo que você vai, vai configurar nesse canal, por exemplo, uma reunião. Primeira reunião, que é o primeiro treinamento para mostrar como se usa o aplicativo. Treinamento, fase piloto. Você vai escolher onde que você vai postar. Esse, esse convite, essa reunião. Então, vamos postar aqui na fase piloto, quero postar em avisos. Todas as pessoas que farão parte dessa, desse, dessa equipe, automaticamente terão esse invite para acompanhar. E aqui a gente pode usar uma reunião do Teams, que aí a gente vai utilizar como se fosse uma reunião online, né? uma sala online, se você quiser também, você pode definir um local físico para esse é, treinamento. No nosso caso, a gente vai fazer treinamento com diversas pessoas é, de diversos locais. Então, é melhor utilizar uma reunião online. Como você pode ver, se eu for aqui no meu calendário, eu já tenho o item criado com o link da reunião. Todas as pessoas que vão participar são o grupo Microsoft Teams Piloto. E ele já foi postado aqui dentro da minha conversa, aba conversas, na aba de canais, na aba avisos, ok? Na, no canal Avisos. Então, já foi comunicado os usuários, eu não precisei montar um e-mail, eu não precisei mandar isso por e-mail. Por email. Todas as pessoas fazem parte deste é, canal receberão uma notificação que tem um item novo adicionado pela Sara na timeline de conversas. Já cadastrei, então, mais tarefas aqui no Planner, só para facilitar e para que vocês possam ter uma noção de como os usuários podem acompanhar toda a timeline de implantação. Então, a fase piloto, nós temos treinamento de como usar, treinamentos de cenários de uso, que tem material da Microsoft já disponível para que possa ser referência de apresentação. Depois, a fase de implantação, fazer o deploy dos aplicativos, é, desktop, um treinamento final, e a comunicação de como e quem vai receber. Fase de adoção, porque você nunca vai poder parar né, de falar de soluções que elas têm um ciclo de atualização rápido. Então, falar de casos de sucesso, qual o departamento que mais está utilizando a ferramenta, mais treinamento de casos de uso, cenários e mais comunicação ainda para que possa ser feita. E a adoção ela continua sendo uh, é, melhorando e evoluindo a cada, a cada ponto, a cada a cada tempo. Aqui vocês podem ver que os usuários aco conseguem acompanhar com clareza a timeline e as datas que serão executadas, todas as coisas, além de receber reuniões, caso elas sejam convidadas. E uma outra coisa que é interessante que você coloque aqui no roadmap, você pode adicionar um site, e aí nesse caso eu vou colocar o site do Office 365 Roadmap, e aí vou colocar... Teams, aqui selecionado. Então, os usuários de TI, eles podem acompanhar o ciclo de vida do produto também. Roadmap, Teams. Não precisa ir lá e procurar no Google, entendeu? Não precisa ir é, procurar informação. Eles podem consumir aqui dentro do Microsoft Teams tudo que eles precisam saber ou modificar, se eles querem saber de alguma coisa específica. Então isso é fantástico, porque esse aplicativo ele acaba centralizando todas as informações e tudo que o usuário precisa para trabalhar. Mais uma coisa, se vocês quiserem cadastrar aqui para os usuários. É, eu vou colocar em avisos que eu acho que é interessante. Vamos colocar um site aqui que é um site de treinamento. Nós podemos elaborar e fazer o treinamento, mas nós podemos usar ferramentas da Microsoft, como esse daqui que tem é, um how-to, como usar, por que usar, como criar um, um, um novo site de equipe, como adicionar membros e. Site de equipe não, como adicionar um novo canal de equipe, como adicionar membros, como fazer um chat privado, e assim por diante. Vamos adicionar esse link aqui onde tem usuários participando. Então, a gente pode colocar aqui, ó... Microsoft Teams... Perguntas e respostas. É muito importante você conceder informação para os usuários e facilitar a utilização deles. E outra coisa importante, não sei se vocês perceberam, eu estou mantendo aqui o padrão da comunicação. Do mesmo jeito que eu coloquei o roadmap em inglês, aqui nos avisos do treinamento e mais informações sobre Microsoft Teams, eu também estou colocando em inglês. A mesma coisa tem que se repetir. Se você tiver uma reunião, é, como a gente criou aquela reunião agora há pouco, automaticamente já veio aqui uma nova tab, que é as anotações da reunião que vão acontecer aqui nesse dia, nesse horário, tá? Então, é outra integração que o próprio Microsoft Teams já incorpora aqui automático para vocês. Se a gente tem que acompanhar todo o rollout, é, que tipo de informação eu vou escrever aqui, se eu vou colocar qual idioma, eu coloquei em português, o uh, meu Teams está em português, nesse caso, né? Mas como a gente vai definir que vai ser em inglês, vocês precisam lembrar que tudo precisa ser no mesmo idioma. Eu já vi casos de dúvidas é, serem colocadas na língua nativa e os usuários mesmo questionarem, ah, por favor, você pode colocar numa língua padrão, que todo mundo pode é, interagir e entender? Então, assim, o feedback não é, é da minha parte, é o que eles precisam para fazer isso tudo funcionar. Comunicação, ela não precisa ocorrer somente, o engajamento precisa ocorrer somente com usuários finais, aqui... Na, na, na galera de TI, que vai ficar suportando os usuários, nós precisamos colocar comunicações e engajamentos também. E aí, a gente pode utilizar a criatividade para envolver as pessoas. Por exemplo, é, teremos o lançamento hoje. Fique de olho. Nesse caso aqui, ó, a gente faz uma, uma interação com eles. Pessoal, vamos fazer hoje o Big Bang, hoje é o rollout e, e vocês precisam ficar de olho na, nas perguntas e respostas dos usuários. Vamos trabalhar em conjunto, vamos responder em conjunto. Então, vocês podem é, plantar essa comunicação para o time de TI, para o time que está suportando toda essa, essa implantação. Uma coisa super legal é que eles podem interagir, eles podem é, colocar notificações da forma que eles preferirem aqui para que recebam no celular uma notificação como se fosse uma, um push, né? um push notification. Você pode também configurar para receber no seu celular uh, por e-mail porque tem as configurações que os usuários mesmo definem de, de notificações. Então, você define como que você quer receber as notificações do Microsoft Teams. Fica mais fácil de você receber o que é destinado a você e o que é prioridade. A questão de mencionar a pessoa também ela é fundamental para uh, que a notificação ocorra de uma forma também... de uma forma bem mais é, eficaz. Se você marcar as pessoas aqui, por exemplo, eu quero colocar todo o time, então eu posso marcar Microsoft Support. Todo mundo que faz parte desse suporte irá receber a notificação, porque eu mencionei todas as pessoas que estão aqui dentro deste, desta, dessa equipe. Todos eles receberão uma notificação diferente se eu tivesse simplesmente postado esta foto, ok? Todas as perguntas e dúvidas elas são pertinentes, porque não é só o usuário final, não são só os usuários de negócio que irão questionar coisas técnicas, mas uh, o time de TI também poderia acompanhar. E tudo que você vai fazendo vai, vai servindo de interação. O que é mais legal de você utilizar a própria ferramenta para fazer a, a, o lançamento dela mesmo é que você vai adquirindo é, Power Users, você vai reconstruindo pessoas que vão suportar você na, no período de adoção, no período de dúvidas locais, porque você terá pessoas de, de todos os departamentos, terá pessoas de todas as uh, localidades, e elas vão suportar uh, essa, esse lançamento. Uma outra coisa que você pode definir no final é fazer uma pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa de como foi a sua adaptação, como foi o lançamento, como foi uh, esta implantação, o que podemos melhorar. Uma pesquisa de... Satisfação com todas as pessoas que fizeram parte é, desta implantação. E, mais uma vez, fazendo o engajamento delas e utilizando a ferramenta, que isso aí fica fantástico. Vocês podem definir o nome que vocês quiserem aqui: Microsoft Teams Rollout Survey. Aqui a gente já tem mais uma integração com uma ferramenta da Microsoft, é, que é a ferramenta para criar pesquisas e, e quiz internos, que é o Forms. Então, assim, eu tenho uma integração do Teams com o SharePoint, com o Planner, com diversos, acho que são mais de 200 uh, conectores, não só necessariamente Microsoft, mas, mais uma vez, eu tenho uma ferramenta que, além de ter a possibilidade de criar a pesquisa, eu ainda consigo compartilhar os resultados dessa pesquisa com as pessoas que irão responder. Vamos fazer uma aqui rapidinho. Então, eu já criei duas perguntas, o que você mais gosta do Microsoft Teams, para que você possa mensurar o que eles estão utilizando e qual o grau de satisfação das pessoas com a solução que foi implantada. Você pode colocar quantas perguntas você quiser, e aí vai muito da sua imaginação e o resultado que você gostaria de coletar no final dessa pesquisa. Mais uma vez, o que você acabou de criar vai aparecer na timeline para todos os usuários que fazem parte desta equipe, e eles podem responder, eles podem é, compartilhar com os outros colegas, então você acaba acompanhando Toda, toda essa utilização. Se eles quiserem também, eles podem compartilhar o link dessa pesquisa. Como eu vou fazer aqui, ó, posso abrir no meu navegador. A pesquisa que eu estou vendo lá. Elas podem responder pelo navegador ou pelo Microsoft Teams. Vai, vai ficar a critério. Depois que responder, elas também podem acompanhar as respostas aqui na, na aba de respostas. Isso você pode configurar, claro, você pode configurar se quer deixar aberto, se não quer, uh, quais são as configurações que você gostaria de disponibilizar para as pessoas que fazem parte desta equipe. E como vocês puderam ver, eu só coloquei em um momento permissão. Foi quando eu criei o, a, a equipe, eu adicionei membros. E aí eu poderia ter colocado como proprietário para editar essa pesquisa, ou apenas membros. A gente não precisa ficar se preocupando em cria pasta, ah, dá permissão de, de leitura, ah, dá permissão para essas que vai editar, esses outros vão interagir. A gente não preocupa tanto com permissão aqui, porque já fica uma coisa, adicionou como membro, ele pode colaborar nessa, nesse ambiente de trabalho. Então, assim, a colaboração precisa ser igual para todos, exceto para quem vai moderar quem serão os proprietários. Né? Então, fica uma, uma questão de é, igualdade aqui de permissão e você dá o poder para que os usuários possam usar a ferramenta com uma liberdade maior e elas possam aprender utilizando e não uh, só quando alguém vai ensinar uh, as funcionalidades. Tudo que vocês fazem aqui são registrado, é, registrado na aba de conversas, e uh, se você tem uma conversa particular, você terá, então, a conversa particular, que é o chat. Uh, se você quer gerenciar reuniões, você tem a aba de reuniões, cada usuário pode ter diferentes reuniões. E as atividades, você pode é, gerenciar o seu feed, de, de, a sua timeline, baseado no, no, que mais, é, no que mais interessa a você, coisas que você ainda não leu, pessoas que mencionaram vocês, é, pessoas que responderam alguma coisa que você publicou, curtidas, é, chamadas, ou até mesmo aplicativos, dependendo do que está sendo implantado aqui. Eu garanto para vocês que, vocês utilizando a ferramenta do jeito que eu acabei de mostrar, vou compartilhar aqui a apresentação, vocês utilizando a ferramenta do, do jeito que eu acabei de mostrar para vocês, vocês conseguirão fazer a implantação, do Microsoft Teams, e até mesmo vocês quiserem implantar um novo aplicativo, vocês podem, do Office 365 no caso, vocês podem seguir a mesma linha de raciocínio que eu mostrei aqui, criando os canais, colocando as pessoas da fase piloto, colocando as pessoas que vão suportar, vocês terão um grande, é, um grande número de informações para fazer acontecer essa implantação dentro da organização. E eu deixo aí, mais uma vez, é, o meu obrigado, pela oportunidade de participar desse evento uh, do Project Week. Eu espero que a gente possa se encontrar uh, novamente no próximo evento, ou até mesmo aí na Perguntas e Respostas. Deixem o, o que vocês acharam interessante, o que vocês gostariam de ver uma próxima vez, é, e se essa sessão conseguiu dar uma visão... Talvez um pouco disruptiva ou um pouco diferente de como fazer a implantação de algo que antes era um pouquinho mais complicado, né? Implantar novas soluções era um pouquinho mais complicado, mas como a gente está falando de soluções que os usuários vão usar, a gente precisa falar na linguagem é, dos usuários de negócio, das pessoas que vão realmente utilizar e não mais somente com o time de TI, porque... Você não terá todos os insights que você precisa para fazer isso acontecer. Eu deixo meus contatos mais uma vez. Obrigada, pessoal. Vamos ficar aí mais um pouquinho para responder as dúvidas. E fico à disposição para um bate-papo, caso vocês queiram entrar em contato.